Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse terceiro domingo da quaresma, nos é apresentado o belíssimo texto da vocação de Moisés, que é tirado do livro do Êxodo. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro no monte Orep, na montanha de Deus. Aí, de repente, ele viu alguma coisa extraordinária, uma sarça ardente, um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Moisés ficou encantado com aquilo e se aproximou. Na medida em que ele ia se aproximando, ele ouviu uma voz. O senhor do meio da sarça falou, Moisés... Tire as sandálias porque esta terra que pisas é uma terra santa E aí Deus começa a falar com Moisés e diz o seguinte Eu vi a aflição do meu povo Eu ouvi os seus gritos, os seus clamores E desci para libertá-los O povo estava escravizado no Egito e Deus envia Moisés para libertar este povo. É interessante a gente perceber que do olhar de Deus, nasceu a vocação de Moisés. Deus viu Moisés se aproximando da sarça ardente. Através da sarça ardente, Moisés foi atraído por Deus. São Francisco de Assis também ouviu uma voz que disse para ele o seguinte vai e repara a minha igreja, que como vês está toda destruída. São Francisco começou inicialmente a restaurar igrejas de pedra, mas aos poucos ele começou a perceber que ele tinha sido chamado para restaurar a igreja viva, a igreja de pessoas. A primeira restauração começou em si mesmo, onde ele deixou-se restaurar pelo Evangelho. E a partir dele também foram restauradas muitas pessoas. E nasceu ao redor dele uma nova célula, uma nova igreja, uma nova casa. Uma nova casa, uma nova humanidade, onde as relações de solidariedade, de compaixão e de amor começaram a predominar. Nasceu, por assim dizer, uma chama, uma luz, na Idade Média, a partir de São Francisco